Bom dia, meu nome é Tertuliano, sou ortopedista, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo. e aqui para falar um pouquinho sobre as dores na região do ombro. As dores na região do ombro são divididas geralmente em lesões traumáticas e lesões atraumáticas. As traumáticas muitas vezes cursam justamente com as fraturas de clavícula, luxação acromioclavicular e uma das mais comuns no consultório ortopédico, justamente a luxação glenomeral, em que o paciente chega para a gente, falando que o ombro sai do lugar ou que ele tem justamente medo de realizar algumas atividades porque o ombro sai da posição, ele sai justamente do lugar. Outras dores aí que é comum na região do ombro são as lesões crônicas ou as atraumáticas, Geralmente acomete principalmente aí os indivíduos acima dos 40 anos, com a dor que geralmente ela é mais comum e mais forte no período noturno, tem relação justamente com os movimentos de pegar alguma coisa no alto, as mulheres principalmente se queixam de pegar justamente o sutiã na região posterior, tá? E grande parte dessas lesões podem ser cirúrgicas, luxações, glenomerais. E as lesões dos tendões também costumam ser justamente de tratamento cirúrgico muitas vezes. Hoje em dia as dores na região do ombro vem ganhando grande relevância por conta das atividades físicas cada vez mais intensas e mais longínquas também. Os pacientes mais idosos vêm realizando cada vez mais atividades e as atividades demandam muito justamente da articulação do ombro. Devido ao potencial justamente até mesmo cirúrgico das lesões, sempre é bom a avaliação de um especialista para estar tá avaliando cada tipo de lesão e principalmente para passar as orientações necessárias para cada tipo de atividade. Muito obrigado!